Pessoal, agora eu estou trazendo um prato para vocês, que é o meu grande xodó do, do restaurante. Claro que eu fiz uma adaptação especial aí para a websérie da Punk no Prato, mas ele é um prato que nós temos no nosso restaurante, né, chamado Paella da Montanha. Então é um prato que a gente, eu, eu costumo brincar, que a gente cozinha com o nosso quintal, com tudo que nós temos no nosso entorno, tá? Então para a gente começar aí, né, a, a, o grande rei da cozinha que não pode faltar, o nosso alho. Eu vou cortar um, um. Um dente de alho aqui, descascando aqui, pra gente poder colocar na. Pra dar aquele sabor mais do que especial aí na nossa paedia da Punk, né? Que é a minha versão da paedia da montanha. Então nós picamos aí um, um alinho aqui pra dar toda aquela. Aquela herança portuguesa do refogado que nós aprendemos, né? Então, pico esse alho e aí nós vamos começar aí um grande passeio pelos produtores e os ingredientes da Serra da Mantiqueira. Estou trazendo aqui um azeite aqui da Serra da Mantiqueira, o nosso alinho aqui. E aqui eu estou cozinhando aqui na, na minha brincadeira aqui, que é na minha parrila aqui, que eu costumo brincar. Aqui a gente não precisa de gás, não vamos precisar de elétrica, nós só precisamos.. Da... Do fogo, né? Então eu vou refogar esse, esse alho aqui para saborizar a minha paedia E aí eu trago aqui para vocês já um arroz pra gente antecipar um pouquinho aí a produção. Eu já trouxe o arroz cozido. Mas hoje aqui eu trouxe o, o, o arroz preto, né? É um arroz, é um grão duro, eu costumo cozinhar ele em pressão, fica mais ou menos uns 15 minutos em pressão. E o bacana é que vocês vão ver que ele é amendoado, ele vai lembrar um pouquinho da castanha, lembra, remete até a nossa grande semente aqui da mantiqueira aqui, que é o, o pinhão, tá? Feito isso, coloquei o arroz, a gente vai começar a passear aí pelas panques. Hoje eu trouxe aqui para essa receita o broto de bambu, não sei se todos conhecem, né? Muitas vezes nós caminhamos na estrada, vemos tanto e nós temos alimento em todo canto e toda a região. Então eu trouxe ele aqui numa forma natural e aqui eu tenho ele em, em dois formatos, tá? Eu já tenho ele cortado em rodelinhas e quando você quer co cortar ele na, de comprido, tá bom? Eu vou explorar os dois. No primeiro momento eu vou colocar o broto de bambu, esse broto de bambu... Existem dois tipos, né? É, o pessoal fala que tem o um broto de bambu manso e o um bravo. Esse é o manso. O manso, ele é cozido só com água e sal. Então, eu tô colocando aqui, ó. Na nossa... de Um pouquinho aí do broto de bambu, tá? Aqui eu trouxe... Um bigo de bananeira em conserva. Ele, como ele é conserva, ele tá numa conserva aqui de... Azeite com um pouquinho de alho. Então, ele vai ter um já tem toda uma saborização já nele, né? E aí a gente vai dar um pouquinho de vamos mexer aqui para a gente poder dar um pouquinho mais de sabor, tá? Nele. Então ó, a gente vai mexendo ele para a gente misturar, para ele incorporar todo esse sabor, tá? Tanto do do umbigo quanto do broto. E aí eu vou trazer aqui a nossa semente símbolo da mantiqueira, que é o pinhão. É, quem aqui nunca comeu pinhão? Para mim, pinhão é memória afetiva, né? Quando a gente... pinhão... tem uma informação importante para vocês, a nossa punk símbolo, né? Pinhão a gente não colhe, a gente cata, existe catação de pinhão. E não existia coisa mais gostosa na infância, quando você catava o pinhão, juntava toda a garra, que é a folhagem do pinheiro da araucária, e a gente fazia uma grande sapecada. Então o pinhão, aqui eu estou apresentando ele para vocês de uma forma cozida, ele também está em conserva, porque a gente não está na estação do pinhão, tá? mas na estação do pinhão, comer um pinhão assado em brasa, isso é coisa única, tá? E aí a gente sente o verdadeiro sabor da terra, da montanha, da mantiqueira, dessa árvore que está conosco aí desde o período Jurássico, né? Em pensar que essa árvore viveu com os dinossauros e, e ela se mantém aqui, né? Aqui no parque, nós temos uma árvore de quase 400 anos, né? Então, é, é, é fantástico a gente pensar né? que um alimento que está no meio da gente, é, é para, para mim... Tanto a questão afetiva quanto para a minha cidade, Campos do Jordão, o Pinhão ele é símbolo, Araucar é símbolo. Né? O bairro mais famoso de Campos do Jordão, que é o Capivari, que nada mais é que o caminho da capivara, que significa em Tupi-Guarani, que eram as capivaras que percorriam o caminho aonde ia cair no Pinhão. Né? Então, para você ver como remonta, muitas vezes, tantas coisas históricas que a gente tem com a alimentação. E muitas vezes fica perdido aí, né? Então, o pinhão é a nossa semente símbolo. Vamos ser bem generosos com o pinhão aqui na nossa a punk. Mexer mais um pouquinho. Agora, é uma fase que eu gosto muito da comida, né? Então, eu trouxe aqui para vocês um mugango. Que é essa abóbora regional, né? Que dá nos campos de novo, para mim é uma memória afetiva. Eu me recordo da minha mãe ficando na boca do fogão, batendo no mugango, ela ficava batendo um tempo no mugango, depois ela cortava isso e fazia refogada, né? Depois de um tempo aí eu cozinhando, principalmente com essas técnicas rústicas, com brasa, coisa eu trouxe, né, uma forma diferenciada da gente fazer esse mugango, ele é assado. Eu gosto muito de olhar essa defumação do alimento, essa, essa cocção dele. Então eu coloquei ele aqui na minha churrasqueira e deixei ele cozinhando. Então ele vai, vai trazer a beleza, né? O mugango, ele tem diversos tamanhos, né? Então aqui hoje eu estou até com um mugango um pouquinho grande. Tá? Às vezes a gente tem os mugangos um pouquinho menores. Se ele é o menorzinho, ele fica quase como uma estrelinha, lembrando um pouco uma carambola, né? Então, eu vou estar tá colocando o nosso mugango ali. Peguei a minha abóbora, cabotear também, que eu assei ela. Ela vai trazer um pouquinho de cor para nós, né? Eu simplesmente deixei ela... Olha que espetáculo aqui, ela cozida... Né? no próprio calor do, do fruto da, da churrasqueira. Né? Então aqui, eu vou dar uma boa limpada nela aqui, só para tirar a semente mais grosseira dela. Essa semente, se você quiser guardar, torrar e fazer ela como um aperitivinho, como uma castanhinha, fica muito bom também. tá? E aí, a gente vai colocar na nossa paella. Punk algumas fatias dessa abóbora para gente poder o que dar uma grande coloração nela, trazer um pouquinho da cor. Enquanto isso, ela tá é. Pegando aquele sabor daquele caldo que eu coloquei, das punks que eu refoguei um pouquinho antes. Então ela vai curtindo. E aí eu trouxe algumas coisinhas aqui que eu também já deixei pré-preparadas para a gente ganhar um pouco mais de dinamismo das coisas que a gente fez. Eu trouxe aqui cambuquira, né? um grande símbolo das punks. A cambuquira nada mais é do que o que A folha e os brotos de abóbora, abobrinha, né? Então eu trouxe elas aqui. E eu branqueei elas, eu levemente cozinhei elas e coloquei ela na água gelada para ela conservar aquela cor. Então eu branqueei a nossa cambuquira e branqueei uma, uma ervilha aí, né, que daí a gente vai entrar aí uma fava, uma ervilha, o que você tiver aí fácil aí para você colocar para a gente dar um verde. E aí a gente vai espalhando aqui na, na nossa parede. E essa cambuquira aqui, isso aqui me remete muito a minha avó. Minha avó tinha o hábito de fazer uma bela sopa de fubá, criolo Fubazinho com milho regional, aquele criolo E a gente finalizava sempre com uma cambuquira. A cambuquira, como eu falei para vocês, pode ser da abóbora, da abobrinha, até mesmo do chuchu. Né? Chuchu, que poucas pessoas valorizam, ele dá uma bela de uma... Uma cambuquira, né? Então eu tenho um milhozinho aqui que eu assei ele. De novo. Vou tá, Ele já está pré-cozido, assado. E aí a gente vai trazer ele aqui para a nossa paede. Tá? Essa paede, agora eu acho que vocês começam a entender, é um grande festival de cores e sabores, né? Muitas vezes as pessoas falam que uma alimentação onívora, vegetariana, até mesmo vegana, é sem sabor. Mas acho que falta a gente justamente trazer sabor, cor, texturas, tá? técnicas de cocção diferentes. Então aqui eu estou utilizando muito, muito as coisas braseadas, muitas coisas grelhadas... Né? Então aí a gente começa a ter um, um belo de um prato tá? Eu vou trazer aqui para ficar mais fácil para vocês identificarem A grande finalização né? Aí nós vamos fechar com uma flor de sal Todo esse prato Uma pimenta do reino tá? Que fica a critério aí, quem gosta quem não gosta E aí eu vou finalizar com uma noz moscada para trazer aquele perfume típico dela. Então aqui eu acabo de fazer para vocês uma paella, tá? paella, com muitas punks e outros vegetais, espero que gostem.